e eu trouxe hoje um tema que eu vou fazer uma sequência. É, esse tema é relacionado aos nossos órgãos internos e as nossas emoções. Como a gente faz para entender um pouco melhor isso e para harmonizar essas emoções? É, sob o viés da medicina chinesa. Hoje eu trouxe o fígado. Vamos falar sobre o fígado, que é um órgão importantíssimo, como todos os outros. né? Mas o fígado ele tem muitas funções, muitas funções. Né? Através da medicina clássica a gente aprende que ele é um órgão que nos ajuda a metabolizar as hemácias. Quando as, nossas hemácias as nossas hemácias têm um tempo de vida útil. E 120 dias, se não me engano, e depois de um tempo elas morrem e elas precisam ser eliminadas. E o fígado participa dessa, desse processo, né? O fígado é diretamente ligado à digestão da gordura, né? A produção do colesterol, a, ele produz é, proteínas, ele armazena a glicose e distribui. Ele tem muitas, muitas, muitas funções muito importantes e através do viés da medicina chinesa, o fígado e outros órgãos que eu vou trazer aqui a cada semana, é, ele é representado por um meridiano. O meridiano é um canal de energia e cada órgão ele é tem um meridiano, um canal de energia que passa por um caminho, um trajeto pelo nosso corpo específico e tem vários pontinhos nesse canal que nós usamos para equilibrar quando esse órgão, esse meridiano está desequilibrado. Então, a gente pode equilibrar com agulha, né, a, a clássica acupuntura, com sementinha na orelha, onde os órgãos estão representados também, a gente tem representação todo o nosso corpo na orelha. Tem nos pés, na reflexologia, é, o próprio, esses próprios meridianos a gente pode tratar com o shiatsu, que é a pressão em, no trajeto, nesses trajetos desses canais. A gente pode tratar com a massagem, é, a própria massagem ayurvédica, indiana, também trabalha em regida desses meridianos, desses canais, referente a cada órgão no intuito de equilibrar né, as suas funções é, relacionadas ao físico, as questões físicas e também emocionais. Então hoje eu trouxe é, um pouquinho sobre o fígado, porque na medicina chinesa ele é um órgão é, responsável pela raiva, a nossa emoção raiva está diretamente ligada ao fígado. E todo mundo acho que já ouviu falar, inclusive aquela frase, o sujeito estava tá, cego de raiva, né? Porque quando a gente está com muita, muita raiva, a gente não enxerga nada, né? Não enxerga nada, é a nossa volta. E é uh, muito interessante essa frase porque uh, o fígado, um, sob o olhar da medicina chinesa, ele... Tem uh, a ação, a responsabilidade sobre os olhos, sobre várias questões dos olhos, não todas, algumas patologias crônicas estão, estão relacionadas ao meridiano do rim, mas é, aquelas questões de conjuntivite, quando você vê alguém com aquele olho vermelho, aquela vermelhidão, uh, irritação,. Uh, está totalmente relacionado ao meridiano do fígado e que e que tem a ver a lubrificação também a umidade a, né, a, a, a, o lacrimejar é, tem uma função diretamente ligada ao fígado ao órgão energético da da medicina chinesa então é, eu acho muito interessante porque quando a gente aprende esse outro, essa outra forma de ver muitas coisas se fazem passam a fazer sentido para gente né o fígado ele na medicina chinesa também é responsável pela nutrição dos tendões então quando nós é, Somos mais, estamos mais inflexíveis, menos flexíveis, é, os nossos tendões estão mais encurtados, a gente tem menos flexibilidade tanto no corpo quanto na vida, né? a gente se torna mais rígido, é, e essas questões elas não são separadas, elas estão ali bem ligadas umas às outras, né? tanto as questões físicas quanto as questões emocionais. Apesar da gente estar mais ligada a essa questão energética hoje em dia, ainda assim, é, às vezes é, a gente não está ainda conectado, que às vezes uma coisa que a gente sente no nosso corpo físico, ela vem oriunda de uma emoção. né? Então, às vezes, é, um encurtamento né, ou uma, até uma ruptura de tendão e tudo pode ter a ver com essa inflexibilidade, com essa... a própria questão da de, de pessoa ser ou estar né, numa fase muito irritada, muito, com muita raiva de alguma coisa. Então, isso vai trazendo esse desequilíbrio e vai trazendo até mesmo como se fosse uma secura, né? que está associado também aos outros órgãos. Os órgãos da medicina chinesa eles são interligados, então um órgão é, interliga a função dele, interliga o outro. Então é como se fosse uma, um círculo onde um vai seguindo o outro, então tem o fígado, tem o coração, tem o baço, tem o pulmão, tem o rim em volta, faz um ciclo. Então, se um tá deficiente, um tá faltando alguma coisa, vai sobrecarregar o outro, porque o outro vai ter vai ser mais exigido, né? E se ele tá deficiente, ele nutre menos o próximo. Então é uma cascata de, de, de eventos. De uma correlação de um com o outro, em que a coisa vai, vai acontecendo. Muitas vezes a gente precisa avaliar, é, muitas vezes não, a gente normalmente avalia é, o pulso, a língua do paciente, que a é gente, uma forma de, de ver o diagnóstico, além do corpo, além da fala, do que a pessoa traz de sintomas, a gente avalia como estão esses meridianos e aí o que que os outros meridianos que estão relacionados também então qual é a sua participação nisso né pra gente lidar e tratar e equilibrar umas vezes está deficiente, outras vezes está com excesso, está com desequilíbrio e a gente vai tratando um ou outro todo mundo junto para poder harmonizar né que é a ideia é aquela fala do caminho do meio da harmonia é isso que tem é isso que acontece no nosso corpo quando um está desequilibrado o outro vai também sofrer esse desequilíbrio né então é, voltando aqui ao nosso fígado ele tem essa essa ação muito importante né também no equilíbrio é, Pessoas que têm tonteira, vertigem, é, tem, pode ter uma questão ligada a, essa, a esse equilíbrio, a esse equilíbrio do, do próprio meridiano do fígado, né? É, a gente pode buscar a essas emoções que estão associadas à raiva, e irritabilidade, na verdade a fúria né, muitas vezes quando a pessoa está com excesso, é, aí vem uma fúria descontrolada e a gente também fala que o fígado ele armazena o sangue, então é, o sangue é, é nutriente, né? É quando a gente está nutrido. Então, ele, o fígado vai distribuir também o sangue para os nossos órgãos. Então, se ele distribui mal, é, vai ficar deficiente os nossos pedões, os outros órgãos. E a gente fala que ele abriga a etérea, que é que são assim os, é, onde está ligado ali o planejamento a organização para a medicina chinesa o, o o fígado ele é um é quem comanda ele vai distribuindo ele faz uma ele tem uma função que é a gente chama de livre fluxo do chi o chi é a energia vital então ele ele comanda esse fluxo de energia para todo o corpo através também do sangue então é, se tiver deficiente de energia, a gente vai ter é, deficiência em vários lugares do corpo e a, esse planejamento, essa capacidade de planejar, ela vai ficando mais deficiente. Então a gente vai ficando, é, às vezes apático, às vezes é, assim com falta de rumo na vida, a falta de perspectiva, então às vezes a pessoa está assim, até com confusão mental, ela está perdida, pode ser essa, essa função né do meridiano do fígado que está é, tá deficiente, que está precisando ser harmonizada. É uma coisa... Uma coisa que eu acho interessante, que, gente, que hoje em dia tem se falado muito, né? Que a gente é, tá dormindo, mas não tá, porque nossa, a gente faz projeções e, e antigamente lá, falou da de, de, de uma época de 500 anos antes de Cristo, né? Era, se, hoje essas, se hoje essas questões ainda são ainda não muito fáceis de entender para todo mundo, imagina 500 anos antes de Cristo. Então, é, as pessoas ficavam com muito medo quando estavam com é, isso não é comum, esse desequilíbrio, essa perda de, de conexão. Então, é, quando o fígado está deficiente, então acontecia muito, a pessoa ficava... É, aquela sensação que tem de quando a pessoa vai dormir e sai do corpo as pessoas tinham pavor né? que elas achavam que era um espírito um espírito bom, um espírito mal que antigamente era assim que se falava inclusive das doenças né ah, é, a pessoa vai ficando menos aterrada, menos conectada e vai, tem essas flutuações então as pessoas começam a ficar com medo de dormir então tem gente que às vezes fica com medo de dormir medo de pegar no um sono porque é, é, ficam flutuando muito facilmente ficam sem esse aterramento sem essa conexão é, que eles falam na medicina chinesa que é a, é a alma etérea né ela não tá abrigada, tá, tá então é interessante como que uma coisa muito, muito, muito, muito antiga, a forma comum era vista e como hoje pode ser visto como um sintoma emocional das pessoas que têm medo de dormir, as pessoas que têm, ficam muito assustadas, as pessoas que têm é, essas questões né, de confusão, porque é, tem, pode estar tá apresentando algum desequilíbrio nesse meridiano. Ah, quando a hum. gente trabalha a, o meridiano do fígado, a gente fica é, com mais foco, mais direcionamento e até mesmo é, força de vontade. A gente vai harmonizar melhor, porque a gente, como fala que o fígado é um grande estrategista, né, que comanda ali ele organiza tudo, a gente vai ficando mais com mais facilidade de elaborar é, é, estrategicamente as coisas da nossa vida, é, olhar, assim, o que está acontecendo aqui, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou organizar, como é o que está faltando, o que, que é, o que, que não é então a gente pode ficar mais seguro e mais objetivo também né, em relação a isso. A raiva, que é uma, uma emoção, a uma emoção diretamente ligada ao fígado, ela é uma, um sentimento, né, uma emoção como outra, como as outras. E, e a gente não vê como bom ou mal não, não existir isso pra gente, ela é uma emoção e ela tem a sua função, né, é, ela tem a função inclusive de defesa e ela tem a função de tirar a gente daquele lugar também que está estagnado, então muitas vezes a pessoa está numa situação de muito conflito, muito medo, é, paralisada por alguma questão que aconteceu, até mesmo um trauma se em algum momento ela sente raiva de algo que, naquela situação que, digamos algo fez ela entrar naquela situação onde ela está muito debilitada, muito um, triste muito em, em choque é, é, se ela sente a raiva de alguém ou de alguma coisa, essa raiva ela ela mobiliza essa pessoa para que ela saia desse lugar profundo, às vezes de tristeza, de congelamento e mobiliza, ela mobiliza, e, então ela sai daquele lugar, obviamente que a gente não quer que essa mobilização seja tão intensa que faça que a pessoa use a raiva, né, de uma forma exacerbada e causa algum prejuízo a ela ou outra pessoa, mas é um movimento, é um sentimento que move, que tira a outra, que tira daquele lugar de estagnação, né, então é totalmente relacionada a esse meridiano, a, essa, a esse órgão, né, que tem esse fluxo de energia, a energia precisa fluir, precisa fluir, precisa fluir, então tem digamos que fosse um uma, aquele, aquelas irrigações de plantação, né? tem vários tubos lá que vão direcionando água para todos os lugares. É, se faltar uma, uma daquelas mangueirinhas ali não tiver indo água, algum lugar vai ficar seco, não vai, a plantação não vai vingar. Né? Então aquilo tem que estar tá bem comandado e aqueles fluxos, aquilo tem que estar tá fluindo. Tem hora certa de ter água de jorrar água e tem a hora certa de não ter mais água. Então, o fígado faz esse controle, né? Então, como é importante é, essa função, né? E a própria a, no, no, na própria medicina chinesa é muito interessante que nós vemos elementos da natureza associados aos meridianos, né? Então, o fígado, ele é. é a, o elemento é o vento, tá? É, a cor é verde, o, o sabor é amargo e você pode ver, é, tem uma, umas patologias que a gente fala de vento, que foi o vento que causou, por exemplo, torcicolo. É, alguns es, algumas tremores alguns espasmos chama de vento é, e algumas pessoas são sensíveis ao vento Se fica pega um vento fica logo resfriado em, em alguns pontos do corpo né muito aqui no pescoço é, às vezes lá no tornozelo então é, tem aqueles espasmos, aquele tremor nos olhos, nas pálpebras, né? A gente chama de vento. É uma é uma condição de uma energia, né? Que a gente é, de uma condição externa que como se estivesse entrando no nosso corpo e fazendo essa essa alteração no equilíbrio desse meridiano que não estava equilibrado, né? Porque quantas vezes nós pegamos vento e não tivemos nada? então é interessante porque é o um ponto fraco como se fosse o um ponto fraco de cada meridiano né então muitas vezes a gente vai tratar algumas coisas na medicina chinesa que na medicina convencional fala nossa como é que é isso totalmente diferente né a gente não tinha ideia então, uh, é muito interessante essas questões também, da, que estão ligadas à a a natureza, porque a gente pode perceber qual é a nossa sensibilidade. Fulano é mais sensível ao frio, fulano é mais sensível ao calor, fulano é mais, não gosta de vento, quando pega vento fica com dor no trapézio, com torcicolo, é, a própria garganta então a gente já pode olhar ali e ver qual é a emoção dominante da pessoa? Né? Eu gosto sempre de perguntar é, se você for é, se você fosse escolher uma emoção que te representa, qual é a emoção? Né? E algumas pessoas de é tristeza, outras é alegria, outras é raiva, nós não somos uma coisa só, tá? mas, é, muitas vezes, tem um fator dominante ali e eu mesmo tive muitos, muitos, muitos torcicólogos ao longo da minha fase jovem adulta é, e era muito forte e eu me tratei, mesmo depois que eu, eu já me tratava com acupuntura, antes de pensar em sonhar. E fazer após a graduação em acupuntura. Depois que eu fiz, eu ainda colocava agulha durante bastante tempo em mim mesma. E é, muitas coisas é, é, é impressionante como a gente equilibra, né? Uma coisa que eu tinha muito era enjoo, era a ponteira de movimento. Então eu não podia, é, se eu estivesse no carro, eu tinha que dirigir. Se fosse para Serra, então Se eu estivesse dirigindo, ok Mas se eu não tivesse, enjoava Nunca pude ler em ônibus e, Enfim, eu, eu ia pra faculdade de ônibus Horas no ônibus E eu não conseguia ler e estudar Porque passava mal Barco, então, nem pensar Nossa, que enjoo E eu Depois de bastante tempo Cuidando, né Trabalhando esse meridiano Uma vez eu fiz uma viagem de barco e o Martava horrível, fui pra ele é grande. E o Martava horrível, eu não enjoei nada. Eu fiquei, meu Deus, que maravilha! Não enjoei absolutamente nada, porque tinha equilibrado, né? Esse meridiano, esse órgão energético. Então, é, faz todo sentido. Como ele tem é, também uma, uma função, né? No próprio meridiano, no próprio fígado, ele tem a função de, de digestão da gordura, né? No fígado clássico aqui, esse fígado aqui, que tá aqui na, no lado direito, aqui superior. É, algumas pessoas são muito sensíveis, né? Então, quando a pessoa que come muita gordura, ela começa a ficar enjoada, às vezes dá tonteira, dá enjoo, é, até desequilíbrio, isso é um. Uma, um fator que tá aí que você pode perceber que tem alguma sensibilidade aí nesse meridiano, né? E sempre atento a questão da emoção correspondente, né? A irritabilidade, a raiva, essa questão de não conseguir planejar, de não conseguir se orientar, muitas vezes perder a a, a o rumo, né, perder a, a direção, é um, uma dica, uma, claro que existem muitas outras coisas, como eu falei, outros órgãos associados, uns interferem no, nos outros, mas é uma, uma coisa a ser vista, né, é, eu vou trazer agora uma coisa que eu... Gostaria muito de compartilhar com vocês é como que a gente pode harmonizar esse nosso meridiano, como é uma função energética, né? A gente trabalha energeticamente com, é, ativando esses pontos desse meridiano. Uma coisa que a gente pode fazer também é se conectar com ele, né? E eu vou trazer uma meditação, vou fazer uma meditação com vocês aqui. Vou colocar uma musiquinha pra gente relaxar e fazer uma breve conexão com esse nosso órgão tão importante, tão maravilhoso, tão vital, né? com uma capacidade de regeneração incrível o fígado. É... A gente pode em um acidente, perder uma parte, ele se regenera, então é realmente um, um órgão extraordinário com funções incríveis, e que tem uma, uma, uma importância né, nessa relação, dessa emoção tão importante para a gente, que a gente é, muitas vezes achou feio, passou a vida achando que é errado ter raiva, que é feio ter raiva. E é óbvio que a gente quer viver cada vez mais uma vida né, sem sentir raiva, ter mais, viver mais plenamente, de forma amorosa, pacífica, sem raiva. Mas o quanto a gente pode compreender e acolher essa emoção né, no, seu, no seu total na sua totalidade perceber qual é a sua função abraçar e, e ver quantas vezes né ela nos mo, mobilizou para que nós pudéssemos voltar para o lugar central no, no nosso lugar né para o nosso centro porque muitas vezes a gente estava num lugar lá é, sem ânimo sem perspectiva e alguma coisa cutucou. Se você for com raiva, então agora eu vou fazer só provar que eu consigo. E aí você vai lá e faz e você organiza. Então é, todas as emoções nós nessa condição de ser humano elas elas são super importantes, essenciais para nossa para nosso viver bem, para nossa vida. Estou pegando aqui a musiquinha para colocar aqui, para a gente fazer essa conexão que, que soltou aqui do lugar que eu tinha pausado, então vamos lá eu convido você a se colocar numa posição confortável fechar seus olhos fazer algumas respirações tranquilas inspirando e soltando, permitindo que um novo ar se renove a cada momento, respira lentamente e solta ainda mais lentamente, relaxe, Convido agora a pôr a sua mão no lado direito do seu corpo, do seu abdômen, na parte superior e se conectar com a energia do seu fígado. Você não precisa saber exatamente onde é, sentir, nada disso, apenas intencionar essa conexão agora, imagine que da sua mão emana uma luz verde que começa a envolver o seu fígado. como se fosse uma capa de luz verde, somente imagina, não precisa ter certeza de como é o tamanho, o formato, apenas intencione, agradeça ao seu fígado por ele ser tão importante, Agradeça a ele por toda a distribuição de nutrientes, de proteínas, o próprio sangue no seu corpo, agradeça pelo metabolismo, das gorduras, Que ele tão habilmente processa essas gorduras que são importantes para produzir os nossos hormônios, os nossos tecidos. Agradeça pela nutrição dos nossos tendões, tão essenciais para nos movimentarmos, nos tornarmos mais flexíveis, para seguir nossa jornada, nessa vida. Mencione receber toda a harmonização agora dessa luz verde que harmoniza o seu fígado, trazendo clareza, tranquilidade discernimento para que você possa ver a sua vida com a perspectiva daquilo que você realmente deseja forma serena, pacífica, harmônica, harmonia, imagine essa palavra envolvendo o seu fígado agora, harmonia, que agora essa luz verde se espalhe por todo o seu corpo, seu fígado entrando em contato em total harmonia com todos os seus tecidos, órgãos, pele, ossos. glândulas, líquidos, fluidos vitais. Agradeça novamente a você, ao seu fígado, a todo o seu corpo, todas as suas células, por esse corpo perfeito, pela mestria, pela perfeição que é, mesmo que você nem precise saber ou sentir. Faça mais uma respiração profunda e solte. Eu agradeço a oportunidade de estar com você mais uma vez. Um grande beijo e até o próximo encontro. Com mais um órgão, mais emoções, um grande beijo, tchau, tchau.